Mas acho que quando você tem filhos, essas, essa, essa luta diária, digamos assim, ou esse, essa conversa diária, esse aperfeiçoamento diário, sabe? Tem que estar tá até num outro nível. Tem que estar tá mais hardcore. Porque Verdade. a criança, né? As crianças, assim, principalmente tem mais de uma, é, elas fazem com que o casal esteja sempre é, atento com aquelas crianças. E elas exigem uma questão de educação que exige uma repetição da mesma coisa várias vezes, né? E isso às vezes a gente saco, tipo, você falou aqui, ah, sobre escovar o dente e tal, tipo, isso Pô, cara, é todo Davi... dia, duas vezes por dia. Sabe o que o falou isso? Quando... Hoje sobre escovar ah. o dente? Ele hum. falou assim, ó, ele é muito pequeno, isso só uhum. vai melhorar com o tempo, é, não adianta é. você explodir em cima dele, você uhum. tem que aceitar Sim. que ele... E quantas S... coisas a gente faz com repetição com eles que a gente vê que dá certo. Aliás, Todas, eu diria que todas. Se a gente repete, se a gente tem paciência, se a gente continua e persiste, dá certo. Só que crianças também têm recaídas, né? A gente vinha num processo, por exemplo, de colocar ele na cadeirinha do carro. Aí ele estava direto, porque Você abre mão uma vez, acabou. Né? Com criança, se abriu mão uma vez, você abriu precedente para todo mal entrar na sua casa, digamos assim, porque... Cara, foi uma vez, tipo assim, ele saiu da cadeirinha, já foi no colo da tia e foi dormindo, não sei o quê. Na próxima vez, ele já não quer sentar na cadeirinha. Aí, se você começa a deixar, ele já não aceita mais. Então, a gente teve que ficar vários dias repetindo, conversando com ele antes de entrar no carro, conversando com ele na hora de entrar no carro. E aí, ele entrava no carro, aí ele começou a ficar mais tranquilo. Maravilhoso. Só que, de vez em quando, ele tem recaído. Né? E a gente tem que entender que é só uma criança E tal, por quê? Porque nós somos adultos Então a gente tem que trazer Isso à tona, à mente né? A mesma coisa com qualquer outra coisa Que a gente quer fazer com criança né? Alimentação Sim. Né? Com celular, tela, qualquer coisa desse tipo E sobre, e sobre criança criança, o que, que eu aprendi como pai? Eu não sou um especialista em paternidade Eu sou um practitioner Um cara que pratica isso e tá aprendendo uhum. Eu aprendi, cara que a criança não é um adulto. É, é uma coisa óbvia, mas eu mas que não desprezei. É óbvio. <risos> eu desprezei há muito tempo. Eu achava que o fato de eu estar falando... Uhum. Significa que ele tinha que obedecer. sim Entendeu? A criança, na verdade... Ainda mais a criança de dois anos como o Davi e a Débora... Uhum. É mais fácil de coordenar. Ela tem quase quatro. E mesmo assim, quando você tem dois ou mais... Né? Eu acredito que isso aconteça cada vez que você vai tendo mais filhos... O mais velho, por exemplo ele fica com um cara de muito mais velho só porque você tem um mais novo. Então, tipo, a gente olha pro Davi, por exemplo, e ele é um bebezão, né? Ele tem dois anos só. E a Débora tem quase quatro. Mas, gente, ela ainda é uma criança muito pequena. Apesar de ser uma criança super pra frente, super disponível, super inteligente, esperta, faz um monte de coisa sozinha e tal, mas tem coisas que ela faz que, às vezes, eu dá vontade de falar assim, poxa, filha, mas... E aí, eu penso assim: calma, ela é só uma criança. Ela não tem nem quatro anos, né? Mas o é fato... que porque ela tem um, um bebezinho do lado, um irmãozinho pequeno, dá uma identidade de muito mais velha pra verdade. ela, sabe? É verdade.